sabe que um dos sabores mais famosos de toda a cidade que fica na beira do rio é peixe. E adivinha qual vai ser a receita de hoje? Sim, senhoras e senhores, vamos preparar um peixe. Quer dizer, vamos não, né? Quem vai fazer a receita para nós é a Dona Maria do Carmo. Dona Maria, primeiro obrigado por receber o Ed Pará aqui na sua cozinha. Qual vai ser o prato do dia? Conta pra gente. Uma moqueca de pirarucu. Fiquei sabendo que tem leite de coco também. Tem. Opa, então o almoço vai ser caprichado. Para fazer essa muqueca deliciosa, vamos aos ingredientes: 500 gramas de pirarucu em postas, um tomate cortado, uma cebola picada, alho poró a gosto, duas pimentinhas, um maço de cheiro verde, tudo picado, um pimentão vermelho e um pimentão amarelo, duas batatas cortadas, meio repolho duas folhas de couve, meia abóbora, uma garrafa de meio litro de leite de coco, cinco ovos cozidos, alho picado a gosto, 200 ml de água, um fio de azeite de dendê, azeite de oliva a gosto e uma caixa de creme de leite. Bom, agora que os ingredientes já estão anotados aí, como é que a gente começa essa receita, Dona Maria? Olha, primeiro a gente coloca o azeite, tá? Na panela, que já tem Na que panela, tá bem quente. Tá bem quente... Segundo, vem o alho, tá? Aquela base de todo bom refogado, né? Isso. Azeite, alho. Aí refoga bem. Porque essa panela já tem que estar tá bem quente, Dona Maria, na hora pra refogar? refogar o alho, o alho tem que estar tá bem quente que é para soltar esse cheirinho dele bem. Logo após vem o a cebola, tá? Hum. E aí o cheiro vai subir. E aqui não demora muito não, né? Senão que é. Não. É. Aí vem a pimentinha, tá? Aí vem o tomate. Esse aqui é o alho poró. Pra dar aquele sabor bem gostoso. Agora vem o cheiro verde. Aqui a senhora coloca um tempero pronto, né? É. Se quiser, se a pessoa não quiser, pode é, deixar sem. Depende da pessoa que vai fazer, entendeu? Aí logo após vem o pirarucu. Esse pirarucu ficou... De que molho, maneira. de ontem pra hoje, de hora em hora, trocando a água dele, que ele é salgado. Agora vem um pouco de azeite de dendê. Agora vem a cenoura com a batata, toda cozida, porque ele é mole. Se deixasse cozinhando junto, Não, ia sumir. Ele ia ficar todo aguado. Em seguida, vem depois da batata com a cenoura, vem o repolho, tá? Aí vem a abóbora, ó. é o couve, depois vem o pimentão. Dona Maria, eu tô vendo que essa muqueca tá adubada, vai conseguir fechar essa panela depois? Vai. <risos> ainda vem mais coisa ainda, agora é mais pimentão é. vermelho. Tem que ser duas pra ficar aquele prato bonito, né? Além de gostoso tem que ficar bonitão. É. Por último, vem o tomate, aqui é o o cheiro verde. Agora vem o creme de leite. Por último, o leite do coco, tá? Esse leite de coco veio da onde, dona Maria? Conta pra gente. Aqui do meu quintal mesmo. A senhora fez, então, o próprio leite de coco? Foi. Mas quem não encontrar, pode comprar no supermercado? É, quem quiser comprar de garrafinha, né, que vem no supermercado, já vem pronto. Eu uso o meu aqui do meu quintal mesmo. Fica mais saboroso. Tudo feito em casa. Tudo feito em casa. Agora nós vamos tampar aí, né? Pra dar uma fervura aqui. Quando, depois de fervido, ele está bom. Quanto fervida. tempo, mais ou menos, ele vai ficar aí na panela? até ficar pronto. Uns 15 minutos. A gente não vai demorar Esse... muito pra provar essa receita deliciosa. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? 15 minutinhos, então, então... vamos passar assim, ó. Está uma delícia. Olha isso! Mostra de pertinho aqui. Edenilton, olha só como tá essa moqueca. Ai, meu Deus do céu. está uma maravilha mas a senhora ainda vai finalizar né vou finalizar com esses ovos aqui ó hum, tá só fica isso melhor. aqui coloca se a pessoa quiser o ovo né então, a gente mas... quer a gente quer tá aí eu vou colocar os ovos para finalizar Bom, e, agora? e agora já está pronta vamos comer, né? Então vamos junto. vamos para a mesa experimentar é. esse prato que deve estar uma delícia e a gente conversa um pouco mais sobre essa história que eu quero lhe conhecer. Vamos lá? Ah, vamos! Então vamos lá. <risos> Bom, tá aqui na mesa a nossa moqueca de pirarucu de mocajuba. Ó, se vocês quiserem fazer aí, eu recomendo, tá? Anotem os ingredientes, acompanhem o passo a passo. É só apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Mas antes da gente provar... Eu queria conversar um pouco sobre a sua história na cozinha, né? Eu acho que essa muqueca representa um pouco do que a senhora faz na vida, né? De onde veio esse talento pra cozinha? Perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 8 anos de idade. Aí meu pai me deu para uma família. Lá eu fui aprender tudo, todos os conhecimentos de cozinha, porque eu fui crescendo. Aí fui morando em outras casas, fui tendo mais conhecimento. Aí eu fui me adaptando na cozinha mesmo. Então entendeu? as dificuldades da vida acabaram me levando para esse caminho. Para esse caminho. E hoje a senhora vive da do cozinha, que a senhora prepara. Do que eu preparo. Agora tem uma coisa que eu percebi, vocês não viram, mas nos bastidores tem mais gente envolvida na sua cozinha, né? Tem. A sua família também tá dentro? Tem, uma filha minha muito especial, que é minha discípula. Como é que a senhora se sente? A minha aluna Como é que a senhora se sente tendo essa aluna em casa muito Levando feliz, pra frente a sua tradição? Muito feliz Porque ela, ela é uma profissional também Isso quem tá falando É a chefe ou é a mãe? É a chefe e mãe, as duas <risos> Bom, então vamos provar essa moqueca Que eu acho que foi feita vamos. com muito amor, né? Foi Vamos lá